Hoje já somos a maior rede de sorvetes do Brasil, queremos sempre manter não só a maior, mas a melhor rede de sorvetes do Brasil e consolidar a marca. Em 1980, meu pai chegou em mim e falou, vamos empreender, vamos abrir um comércio próprio. E aí, entre os segmentos, as propostas que ele me fez, eu optei pelo sorvete. Eu abri a primeira unidade na cidade de Frutal, Minas, em 1980. No ano de 86, eu mudei para a cidade de Guaíra, que fica ali na região de Barretos, de Ribeirão Preto. E por Guaíra nós fizemos toda a expansão, até 2010 é, abrimos 80 lojas próprias, a família. E em 2010 resolvemos abrir para o mercado da franchise como uma oportunidade de negócio. Nós tivemos um crescimento muito grande, de 2010 a 2018 tivemos um crescimento de 30% ao ano. E quando o crescimento é muito expressivo, nós dependíamos de terceiros para nos fornecer o serviço. Os nossos prestadores de serviço não conseguiam nos atender na, na, na necessidade e na qualidade do serviço. E onde tinha um gargalo, nós resolvíamos criando a nossa própria empresa, porque aí sim conseguimos ter a qualidade que precisamos com as nossas empresas. Temos todo o controle da cadeia, desde a produção passando pelo serviço, a loja na ponta. Hoje está tudo na nossa mão. Hoje o Grupo CHQ tem oito empresas dentro do próprio grupo que administra a marca Chiquinho Sorvetes. Então temos todo um suporte, desde a agência de publicidade própria, temos a nossa logística própria, distribuição, é, escritório de arquitetura que faz todos os projetos para que todas as lojas do Brasil tenham o mesmo projeto arquitetônico. Então, investimos muito para que o negócio Chiquinha Sorvete tivesse sustentabilidade. Usamos todos os canais possíveis de comunicação. Usamos desde as mídias digitais, é, canal de TV aberto, fechado, trabalhamos mídia local, que é outdoor, rádio, é, sempre inovando, sempre lançando produto novo, é, inclusive a campanha de inverno desse ano já está pronta para ser lançada. Vai ter um monte de novidade, uns produtos, uma delícia. Hoje a Chequinha está em todos os estados do Brasil, com exceção do Amapá, e já iniciamos nossa expansão para o exterior. Abrimos três lojas na Flórida, já tem clientes prospectando para levar para a Europa também. Quando eu comecei, no primeiro ano, eu não, eu não tinha o um conhecimento. Então, desde o início, o meu foco era a qualidade do produto e a satisfação do cliente. E até hoje estamos em processo de melhorias, é constante, novos sabores, novos produtos. E a Chiquinho está sempre inovando, com três, quatro lançamentos ao ano de produtos. Muitas das vezes o pequeno empreendedor ele às vezes na ansiedade de vencer, querendo vencer, ele começa, é, como se diz, dar tiro para todo lado. Né? Hoje o mercado é muito dividido em nicho, né? ou mix. Ele tem que determinar um segmento e depois ver qual público que vai trabalhar e dar foco. Então ele precisa primeiro definir, fazer um planejamento, o que ele quer, para onde ele quer ir, e com muito trabalho, sem trabalho. Um dos segredos é trabalho. Eu abria a sorveteria às 7 horas da manhã e tocava até onze e meia-noite direto. E a Chiquinho chegou onde chegou. Em primeiro lugar a Deus e o segundo ao trabalho. Eu sou o Isaías, presidente da Chiquinho Franchise. Essa é a minha história.